Sempre fui ligado em marketing digital, já gastei muito dinheiro com o curso, né? eu tenho 5, 6 mil aí de, de treinamentos comprados. né é, Alguns eu consegui assim, né, dar andamento, mas nada que, que mudasse a minha visão, que mudasse a minha vida. É, simplesmente porque é algo muito é, teórico, né foi, e, e o que me chamou a atenção dentro do método foi que aqui é totalmente prático. né é, Você faz e aprende. E, além de tudo, visa a mudança de mentalidade. Né? Como você explanou muito bem aí, né? a questão de, de mentalidade é algo que prejudica muito realmente né, as pessoas. E eu conheço muitas pessoas que têm a capacidade, que são até mais bem capacitadas que eu, principalmente, né? e, e que não conseguem se desenvolver por porque tem essa mentalidade, de, de, de aquela mentalidade de sabotar. Né? Ela pensa ela, que nunca vai conseguir, que, que não é para ela, que ela não é capaz, que ela não tem dinheiro, isso prejudica muito. E a comunidade ajuda a desenvolver, me ajudou a desenvolver essa mentalidade de empreendedor. Então, hoje, eu, eu tenho né, a minha renda recorrente dentro da comunidade, né, dentro do... do, do, do da plataforma que a gente usa aqui, eu já presto serviço na área de marketing digital, design, de gestão de tráfego, eu consegui me desenvolver nessa parte também, né? hoje eu já presto consultorista para empresas, para negócios locais aqui na minha cidade, já tenho alguns clientes, e além disso eu já tenho algum, vendo o site que nós temos agora, né, a agência de websites, então eu já tenho clientes que, que já vendem sites por aí, é, já atendo clientes com gestão de tráfego, com design, enfim, me abriu um leque para mim conseguir a criar múltiplas fontes de renda através do digital. né? É, então, eu só tenho a agradecer a todos da comunidade, a me auxiliar nesse período né, de um ano, a me ajudar, a me desenvolver, e eu tento ajudar da maneira que eu posso, né, com os meus conhecimentos, é, e, a, e a grande sacada da comunidade é isso, né? Um segura na mão do outro e, e assim vai.